E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje estamos com mais um vídeo de Digimon Link E hoje eu vou fazer uma coisa legal pra vocês, que é capturar de Digimons novos Vem aqui ó, de captura Mega, vamos ver, qual vai ser os 10 Digimons que a gente vai pegar Vamos ver, eu tenho uma Mega garantida Vamos ver, vamos ver qual é o primeiro Digimon Uma super rara? Champion? Ah, esse aqui acho que virou o Pinocchio. Long. É o último último Olha, outro Rock. Vamos deixar passar. Vamos ver devagarzinho. Esse aqui eu já tenho já. Só que eu não tenho um raro dele. Não passar não? Beleza. Ah, peguei outro Rock. Bidramon, Champion, é boa. Esse aqui eu não conheço o nome. Ai, Keramon, é, é bom, vira o um Diablo Moon. Rock, é, é... esqueci o nome desse aqui. Também não sei o nome desse, esqueci o nome dele também. Opa! Esse é bom. É de DNA esse aqui. Uma ultimate, hein? Gostei, Peguei uma Mega. Wargrey Moon Mega, velho. Ah, mas eu não posso pegar ele. Ah, que chato, mano. O que eu vou fazer agora? Não essa guiei mega, essa Mega. Sinceramente. Ah, veio com ah E agora? Será que vai dar pra trocar de juns depois? Então tá. Enquanto foi isso aí, gente. É... Veio o desmouro que eu não queria. Vamos ver aqui. A mega que eu veio. veio. Não ver o ataque, pelo menos, né? Pelo menos o ataque dele. Se veio com ataque em área. Ah, não veio. Esse que não veio com ataque em área. Aqui, vamos ver as skill Dragon Bliss. O meu. Ah. É, gente, veio um. Morgan com um ataque não muito bom. Aqui, ó, as duas skills dele. Ah, pera, pera. Aqui, as skills, certo? Dragon Force. Hum. Esse destroy Destroyer 3. Deixa eu testar se vai ser skill em área essa aqui. Vamos ver. vamos ver... uma missão facinha, só para testar. Quest normal, vou numa uma facinha lá embaixo, só para testar. Solo, só, só para fazer um testezinho. Para nível 1, vamos fazer um testezinho de força. Eu não queria, né? sinceramente. Wargway 1 não cria. Eu já tenho duas Mega, pelo menos. Vamos ver. Não, Tira o Alt-Skill. Força-Terra. Ah, é sem área essa se Força-Terra. Beleza. Calma, calma, calma. Que vem quantos dois bichos? Beleza. Aqui. Ah, eu não tenho ataque pra usar. Merda. Então, não tem como passar, não? Deixa, então tá. Gente, eu vou tentar descobrir se esse ataque tá aqui em área ou não, porque eu não conheço o jogo, então não tem como te falar, entendeu, gente? Mas, melhor, eu vou entrar em uma luta agora um pouquinho mais forte, assim dá para me testar melhor. A Mega deve, deve aguentar umas porradinhas. Ah, o nível 1 foi pro nível 3. Ah, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. É, Mega deve aguentar umas porradas. Vamos lá no nível 7? Vamos, vamos, bora, vamos no nível 7. No estágio 4. Solo. Quero ver ele apanhar. De precaução, eu vou trocar qual? Kaiomon, eu vou colocar... Você aqui é melhor. Vou fazer uma mexida. E você, quem é mais forte? Tu ou Chukaiomon? É, metal e temon. Tu tem mais defesa. Não, o tem mais defesa. Mas fica, pode ficar, pode ficar, Chucaiam. É, é, metal e temon. Beleza, vamos lá. 7 solo. Starta. Faz desse jeito, vamos. Peguei uma médica que eu não queria, mas... Porque eu já tô quase pegando essa aqui já na minha... Não vai ser eficaz. Mas tá bom, né? Vamos ver se essa tá aqui em área. Ah, força terra em área. Esse aqui já não. Seria bom, dois ataques em áreas. Destroy, Curl. Tá. Esse também tem stun. Stunou os três, beleza. Mega tiro. Então minhas duas mega tem dois ataques em área. Um tem stun. Tá stunado, não pode atacar. Esse meu metade de temor é uma boa, hein. Ele reduziu a defesa do meu irmão Agora eu não posso usar skill Gente, eu vou deixar no alto aqui Porque o que eu queria ver eu já vi Então, gente se inscreve no canal, compartilha Foi a missão de pack eu Larguei aqui farmando Peguei uma mega que eu não queria Mas peguei uma ultimate boa Pelo menos pra mim, eu acho que deve ser boa E foi!